Fala galera, beleza aqui, falo XenoFlight TV E eu estou aqui para mais um vídeo aqui muito Insano né, mudei agora né, aquela merda que tava aqui né Oi, eu tô aparecendo uma câmera aqui, legal Minha primeira vez usando né, então né, óbvio né Então hoje a gente vai jogar um pouquinho né, vai ser Expert Porque a gente vai jogar uma partida aqui de Free Fire Normal de quantos quadros, né? Quantos quadros bem mano? como vocês estão vendo ali, né? Muito legal, né? Bacana. Então vamos começar, ou vamos acabar agora o vídeo e pronto, eu vou ficar no livro, hein? Não, vou, vamos começar logo aqui, né? E pegou, desculpe pela essa zoada aí. muda a câmera aqui, botar onde ela tá ela aqui. Pronto, pronto, pronto. Deixa ela aqui. Ela vai ficar aqui. E então. a câmera aqui, aqui isso aqui vai cair Desculpe, essa zoada aí é a minha. A irmã? Jogando, eu não assisti. de você. Tem que dar um prêmio. Uhum, uhum. Oh. Tá posto, pensei que eu morri, velho. Eu não sei nem se eu matei direito. cara pra pôr minha aqui, mano. Foi O cara pra pôr minha... Kill quilos, velho esse cara, esse cara merece morrer Dá vontade de deixar esse miserável aqui, homem, papo aqui, velho Ó, velho, cara pra pôr minha quilos, velho Danado, velho Certo, é né? quatro quilos, velho Cara pra pôr velho Papá aqui da poxa E eu não tô vendo Ó, ah, a gente tá falando no chat Aí e Se vocês estiverem ouvindo, né Aí eu agradeço muito Deixa eu ver se dá pra ouvir O que falam, eu não tô ouvindo Obrigado Ai, tá barato demais A câmera bugou A câmera bugou O cara falou tá bugado. O cara falou tá bugado? Ah, não. Na eu tô falando com esse cara aqui, esse cara aqui nove anos. Prêm nove anos hein? Ai, ai. galera. vai cara, nada, por semana, para Não, não, não, não. Eita, caraca! Nossa, ele atirou bem pelas costas! É só um véu de guerra. Pá. Eita, caraca! Mano de Deus! Eu acho Pá. que meu trem já descalhou. Tá. Parabéns. Nenhum capa. capo amarelo. <risos> e eu, eu, eu vou mostrar pra você, né? Que eu acabei com uma raça. Cara, velho. Eu fiz um vídeo dizendo assim. Ah, eu tô mostrando aqui todos os... a ah, a ah, Pá. sobre é, ver minhas cópias o cara chega na minha, na minha cara e diz assim Ô, oh, velho você você só te, é, tem poucos likes e tem vários inscritos aí então fique com a boca calada aí eu falei na cara dele hein? mas fui fui humilde na parte hein? mas eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo que quem é gerável ele falou ele falou de mal de mim e o cara tá usando duas veces aqui tomou um capa Tomou várias capas, trilhões de capas e morreu. Falar. Todo mundo. Acabou. Cara, você tem Não tô nada. Vamos lá, vamos, vamos. Gente, acabou o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, gostado, deixa o like, e é isso, é nóis, falou. Mentira, acabou não. Então, vamos... Eu queria com a live aqui agora, meu Deus do céu, eu não estou com a live agora? Mas deixa eu falar, Dantes. Então, vamos lá cósmica e corrida cósmica mas eu odeio eu odeio corrida cósmica já sei vamos dar de conta que lá tem muitas coisas dá pra eu jogar no acesso ranqueado Bora. beleza tu numa conta do facebook agora né uma conta diferenciada que agora você nunca tinha visto só vi em vários vídeos né com essa skin aqui sabrão qualquer... a ah, skin né deixa eu ver isso aqui, nocaute, não tem nada. Deixa eu falar pra nós. Essa câmera vai ficar atrapalhando um pouquinho, hein? Pega esse ticket. Bate o banho, né? Coisa, né? Que eu ganho alguma coisa? Pega isso aqui. E aqui. E ganha nada. É isso mesmo. Vou jogar aqui nessa conta, aqui, que é mais chana Deus ranqueado, glória a Deus, né? Amém? Então, bora lá participar. E, voltamos aqui? Então, bora lá. Isso aí. Já tá abusando. Isso já tá abusando. Já veio. Eu jogo sempre aqui é na Mas toda hora isso aparece. Vixe, tá parecendo uma patentada ali na metade do meu rosto ali, ó. Ouro um Não ligue pra isso, não. Porque eu tenho várias. Não. E até que eu tô vendendo uma. Aquela lá com de calça. daquela clipada lá que eu fiz? É aquela lá que eu tava vendendo. Eu tava vendendo ela. Vendi a nhanhão, vou vender vendeu eu Vendi a nhanhão Vai ficar calado calada aqui Oxi. Imagina se eu estiver falando com o cara hum. Para. Porque toda vez dá um bug, né? Aí o meu microfone fica ativo e tudo Ô, velho para de pegar a costa, mano. Vou pegar a costa de pessoa, mano. Vamos ver, te triste. O Seth já foi embora. E eu dormindo aqui. Vou ensinar a né? Meio com resfriado. Triste. Oi. embora um. Só a capa amarela. no cara deitado, tá dormindo, né, tem um cochilo, que pena que eu tô, não tô com a visão do joaquim, nossa, desculpa aí, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, Super. desculpa, desculpa, eu ter papado aqui, meu Deus, cada que uma fera, eu não tô ouvindo, Ah, tá aí, pegou uma kill, ainda bem. Glória a Deus! Ó, ó, ó, ó, ó, ó, o Hum, Legal, Demais. Muito bem. Que pena que essa conta aqui. Eu vou já mandar pra essa Bichinha, só recarreguei Novo diamante, Não, eu fiquei sofrendo. Caraca. Deu um, um, uma piscada no olho e pronto, morreu tudinho, velho. Olha lá. Toma! Ah! Hum. Engraçado! Vai, vai, vai, vai, vai, rei, vai, rei. Vai, rei. rei. Tá muito rei mesmo, hein? Medroso como sempre. Morreu. Vai morrer por um tempo Rei, hey, rei hey, 020 W cuidado. Ai, tomou um capa, nossa, cheio. Cara com três de vida, o cara deu um capa ainda, hein? Pro play, pró a própria esse, Vou compressar um Vamos dar capa amarela na, na, na, Nas coisas Vamos dar o poder do capa amarela agora vamos mostrar o nosso poder pessoal. O poder do Goku amarelo Bora lá Não é Goku vermelho, não Goku amarelo Capa do Goku amarelo Bora lá Parar porque eu sou um bot Misericórdia Não tô reclamando com gente que fica parado Nossa Nossa, me surpreendi agora, hein Às vezes eu fico surpreendido comigo mesmo é. Nossa, o outro vem aqui Hum, hum. Que nem se fosse pro play agora veio, veio de primeira Passou a marcha pra frente e do nada veio assim ah, né? E depois morreu Nem bosta vizinho. bichinho dele Na capa, no peito do menino Passou mal, deu dor de barriga Foi pra um internato O chef ainda tá falando Onde tá falando aqui, dizendo Esse cara é doido Porque eu deve estar falando com o povo, Eu não estou ficando, bicho, Maria. Nossa Errei, errei o capa do menino Nossa Dois quilos, um cara que não deu capa ainda Caraca, deu uma crachada, hein Ai! ah, Da roça mesmo, hein? O cara da roça. Eu tô perdendo por causa da roça. <risos> Já que os caras são muito Zé Costa aqui, né, né? Os caras são às vezes Zé Costa, depois opção vagabundo que tá toda hora que estão... Matar todo mundo, não só se joga direito. Então, né dá um um capa nos caras de 12. Ah, oh, não, velho. cara tá de Vector, velho. Tá de veca, hein? Duas vecas logo, hein? O cara tá se achando demais hein? Olha lá. Duas vecas. Nossa, um capa. Menos. Toma, nossa! Se o capa foi de mentira, eu fiquei peste, hein? agora só tem eu nossa nossa nossa nossa First ah não velho mas eu joguei mais boa joguei bom hein Ó, oh, velho, tá difícil. Velho, o meu coração tá a mil, velho. Mano do céu. Será que eu vou ganhar? Não sei. Vou perder. Ai. Sai do meu... véi esse cara é chato, hein? Kill. Só tem esse, vai. Triple kill. Morreu. Sabia. Não, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Dei uns capinhos, pelo menos, né? Pelo menos, né? Mas tá bom, né? Então, bora lá. Vamos acabar logo esse vídeo, porque senão, daqui a pouco vai dar um meio um, um de vídeo e depois vai dizer que é live. Oi, é uma live. Tudo bem? Uma continha, bote... Véi, quase que eu pego a skin da M4. para aqui, ó. Faltou uma misteriosa. Pedra de evolução. Só faltou isso. Eu, per eu perdi a skin só por causa de uma pedra de evolução, véi. Olha que raiva, hein. Então é isso, galera. É nóis. Falou. Fui. e não teve a Olha. A próxima vez eu tenho que botar intro, hein? Não sou...